E aí clã Chaldão aqui, hoje a gente está vindo com Ghost Song. A Metroidvania é sensacional para praticamente todas as plataformas, né? Tem aí, até para Linux. Uma recomendação do Gabriel Melo aí nos comentários. Fala, ghost, sugestão Ghost Song, abraço. E vamos jogar um pouquinho. Vai dar uma pequena prévia da história, né? A sua armadura estava quieta e... até não estar mais, né? Uma coisa que me agradou nesse jogo é tudo, né? Tudo eu gostei de tudo mesmo. bonitinho. A da armadura parece a peluga. peluga, aquele gatinho do Discord. Vamos, vamos ver Tem esses bichinhos, a gente vai atravessar uma, uma, uma parte né, tutorial né, na base do jogo. Ela é praticamente o Mega Man, né? Ela é azulzinha, um braço de canhão, mas é. É um Metroidvania, né? quem gosta de Super Metroid vai adorar isso. Você consegue se perder completamente nesse jogo mas não, não é muito desesperador ela também soca a gente dá... Tem quebrar as coisas no murro onde tem um melee um ataque e range e tem algo que não deu muito certo aqui a gente tem os nossos primeiros inimigos essas coisinhas verdes que saem umas bolsinhas, elas meio que tentam te encontrar. Agora a gente encontrou o mapa. de cara, né? Ele permite o mapa. As coisinhas verdes elas são tipo uma moeda que você vai usar para troca por upgrades. o personagem parece não conhecer o ambiente, ela é bem curiosa assim, com os comentários que ela faz, então os bichos lembram um pouco alguma coisa do, do Metroid, vai homenagem hein, do desenvolvedor. consegue dar um combo de pancadas uma coisa que eu notei, o jogo não tem muitos chefs. tem uma diversidade, uma diversidade de inimigos grande até há muito que se explorar se você fosse só, no... só no simples só no simples, o jogo demora aí, de 8 a 10 horas para ser completado, mas se você quiser tudo de 25 a 30 horas, a gente está jogando ele no fast Xbox, porque para mim é... é mais barato e comprar um monte de jogos indie para fazer vídeos que a gente tem aqui, Healing Core a gente não alcança, né? Então você já sabe que o nosso personagem é incompleto, a gente vai precisar adquirir diversas coisas ao longo do jogo. O cenário é bonitinho, tem umas coisas meio estranhas, misteriosas, tem uns... Ambientes diferentes. Olha né? lá, tá correndo. <risos> aqui a gente encontra o primeiro save a baita de uma flor. Tem esse robô dormindo. A gente já vai nele, a gente pode fazer reparos e melhorar nosso personagem. O mais legal é usar o, o Resolve. Né? distribuindo, os pontos pelo sempre poder de fogo uma primeira vez Eu tento jogar aí uns uns par de minutos pelo menos até encontrar um upgrade porque chefe é difícil chefe é difícil no meu outro save a gente tá um tempo jogando e nada Agora nada de qualquer chefe Mas tem Quando eu fui estudar esse jogo um pouquinho E tem... E do chefe Enorme, sabe? Vídeos enormes Enfrentando chefe, não deve ter bastante A gente não deu sorte mesmo O azar, né? Porque a quantidade de tempo para ter que um único chefe não deve ser fácil Não deve ser fácil com esse fantasma aqui ó aparece de vez em quando não sei qual que é qual é que é a dele esmala na velocidade tem muitas paredes como essa onde você vai encontrar um tipo de coisa de armas na outra igreja, ou apenas moedinha. O jogo em si, ele não é... tá então, eu não achei é difícil, você não morre muitas vezes, né? eu nem sei o que acontece, mas bom, se você perde as... as moedinhas, ele funciona. Se eu for para cá, ele tem todo um universo, mas o ideal é você começar a explorar, Acho pode ter algum upgrade já, você perde tempo indo para lugares que não vai, não vai render nada. Para quem joga no controle é mais fácil ter um, ter um esquema de mirar vai no teclado. O legal é que o Murph afasta alguns inimigos. O personagem é bem devagarinho no começo. Muita gente reclama do conhecido On do, Knight. Do Vou começar devagar, tem gente que desanima quando o jogo começa muito devagar. Pô, tem uma hora que eu tô jogando ainda, tá andando devagar. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Fazer velocidade talvez um pouco corrido aí esse jogo melhor. Sou melhor. O jogo é pra explorar. <risos> Mas você tem Metroidvania mais rápido, apesar tá de eu falar dessa grosseria aí. Chegamos no nosso primeiro ponto onde a gente não consegue avançar. Não tem como, não tem como, pro lado errado. É Isso faz parte, você se perder, se você está se perdendo é porque o jogo é bom, falando assim. Assistiu. Tem um negócio assim, não se preocupe Lá você consegue avançar Desenvolvedor procura por essa gambiarra <risos> Quando você sai de um buraco, em vez de ele cair para lado esquerdo ou direito É ele, ele, ele, tipo uma plataforma <risos> tá né? temporária É uma solução muito bonita talvez. Gente. Algum, algum update disso aí muito Não é nada aqui Nenhum problema assim arma, ela, ela se Então ela vai atirando menos conforme ela vai aquecendo. Fica meio avermelhada. Eu ainda não achei. Estou jogando não sei par paralelamente, eu ainda não achei nada que resolva esse problema. tem nenhum upgrade que eu uso o aquecimento da arma, apesar de ter um status onde diz que isso é possível. A música é gostosinha. Violinha é. que me agrada, dá uma olhada aí. Tá, ah. ela passou por aqui, deu oh. uma certa distância. Agora, derrotar esse mim. o Meli é muito forte, muito forte se tiver é as mães de usar é sucesso Os esses bichinhos aí o nosso o nosso personagem tá meio quase morrendo Estranha essa opção que fizeram, mas tudo bem. Laboratório no Orbeiro. O que? O elevador fala com a gente, que legal. Yeah. That's Okay. Talvez não seja o elevador e sim alguém observando o elevador. Uns Covid aqui voando. Tá o Covid na bala. Então, não sei se vai dar certo. Não, <risos> e ele consegue ter um barulho horrível escrito. Faz qualquer um. Mal Nanogel cluster. Esses clusters que a gente encontra eles são.. pode consumir eles. E aí.. Consome você. Só que grid, aumenta a velocidade de dash. Que moedinha se você consegue. E eu acho que é o um base dash. Olá. Abre aí, cara. Não tá com cara que vai abrir, viu? O dash consome um pouco de stamina Um, não, já assim. É sempre legal dar uma memorizada mais ou menos dos ambientes que não consegue acessar Porque depois vai precisar acessar Não necessariamente vai precisar acessar, mas às vezes tem alguma coisa interessante ali Está até é. que eu não tô com web é ligado. não, não Tem algo indicando que eu teria que ficar lá Esse pode ser considerado um inimigo. Com toda certeza é um inimigo. Um inimigo não. Será é um chefe? não dá dano nenhum nele. Um ano para matar esse bicho. HP. Para tá Lá para aquele robozinho para salvar o nosso progresso. Depois a gente faz uns upgrades e volta para dar um sacode nesse bicho. Agora com o nosso dash, fica mais fácil chegar aí. A gente chegar lá, vamos tentar não Não tomar Porque a gente tem apenas Provavelmente um, um dano Só para poder tomar oh, Deu tudo certo Minus upgrades Gunpower uh, Resolve Let's see. Resolve Gunpower Gunpower Chegamos nível 10. Reparos? Não tem. Tem o Fast Travel, mas acho que a gente tem que encontrar outro ponto desse. Vamos voltar lá? É, era mais ou menos aqui, né? Era aqui que estava. Então, a gente vai fazer o caminho e fazer um corte, senão demorar um tanto de tempo. Chegamos lá naquele ponto. Menos a gente tem que matar os bichos agora. Não tem grandes avanços no nosso dano. Vou tentar puxar ele aqui ficar aqui no cantinho. Vou deitar aí da. Do relevo do mato para se proteger dele. Nossa, ele bate forte. Demorou um, alguns minutos para a gente conseguir. Vamos ver o que, que é, o que nós temos aqui: plasma burner, Projetis flamejantes. A gente tem que desligar para a gente conseguir. Funciona como se fosse... ...tambuletos Você tem uma quantidade de slot E agora a gente tem as tiras Mostrando aquela barrinha ali no meio Bom, acho que tá bom A gente derrotou um chefe posso então, que você seja um chefe Talvez um inimigo mais forte Que mais pra frente a gente vai encontrar um tá mais frequência é, O vídeo já tá imenso Agradeço a todos que assistiram Até aqui a gente vai voltar lá e salvar A gente conseguiu dash aqui é um jogo bastante divertido, muito me agradou. Eu estava meio desanimado de jogar. É... de etapa. Exato. Não sei nem explicar, mas estava bem desanimado. Esperava alguns lançamentos aí que me desagradaram. Que desagradou por completo. E, e outros jogos. Eu achei demasiado longos. Aí, eu de demais um pouco. A gente vai voltar aos poucos também. A gente anda sem tempo para jogar e gravar vídeos. A gente vai resolver isso aí. Muito bem, salvamos aqui. Gostaram do nosso vídeo? Deixa eu consumir aqui um negócio só para vocês verem como é que é. Mesmo dois anos, e agora a gente tem 300 de negocinhos. A gente consegue aumentar o vigor um pouco. Pronto, e salvar. É isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal. Dá onde nos nossos vídeos. A gente joga jogos de Metroidvania e é. recomendações. Essa foi uma recomendação muito boa. Muito obrigado, Gabriel que seja Gabriel um, deixa um comentário aí pra gente, a gente sempre gosta de estar tá respondendo ou tentando não sei se eu pedir pra se inscrever no canal e tem um Discord também fica assim até o próximo vídeo, viva a amizade